Fala Leo! eu sou a Paula Tavares e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante no que diz respeito aos últimos lançamentos da Grife Prada. Já começa a fazer sentido para você esse nome Prada? Você já começa a lembrar da Bolsa de Crochê Prada? Ou até mesmo do Conjunto Praiano ou do Lindo Bucket? Inclusive, antes da gente começar esse diálogo, nos cards acima, nós temos vários tutoriais de aulas, onde eu ensino a você, que é uma crocheteira e trabalha com vinda, a fazer essas peças. Ficou interessada, assista, mas assista depois, porque agora eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos ter um diálogo muito compromissado com você, que além de ser uma crocheteira, é uma empreendedora no mundo do crochê. Diante de tantas perguntas que se passam aí na sua cabeça, eu posso falar assim porque já passou na minha, eu quero que você agora pense como uma mulher empreendedora com o que você faz com as suas mãos. O crochê para você é uma forma de negócio? É uma forma de empreender? Se você pensar assim agora, tudo que eu vou falar vai fazer sentido e você vai entender o meu posicionamento. Como eu já falei aqui, não é novidade para nenhuma crocheteira antenada que o crochê está bombando nesse universo da moda, do artesanato, da decoração de casa e muitos outros nichos. Mas eu vou me especificar agora aqui na Prada, nas roupas e nos acessórios que a Prada lançou. Gente, toda essa visibilidade de marketing, de anúncio é positiva para nós crocheteiras artesãs. Por que eu estou te falando isso? Porque a visibilidade não gera desvalorização, mas gera valorização do seu produto artesanal. Claro que eu não quero dizer aqui que você vai vender a bolsa que você confecciona pelo mesmo preço da grife Prada. Não é isso. Até porque todo o investimento de nome, de profissionais e de marca que a Grife tem é diferente do seu investimento. Então, não tem nada a ver você cobrar um valor alto por uma peça que você não tem os custos de uma empresa ou de uma grife, como é o caso da Prada. Tudo bem? Mas essa visibilidade só gera valorização porque tem peças que você confecciona que tem preços um pouco a mais. E as pessoas às vezes chegam e falam assim, ah, mas tá caro. E quando ela vê a marca Prada lançando essas peças nesse valor, você fica tranquila, é uma zona sua de conforto. Sim, Paula. Enquanto o preço, quando a pessoa vê uma bolsa de 6 mil, aí ela vai pensar: vou em uma crocheteira ela vai querer cobrar mais. Não, gente, não é assim. Se você é uma crocheteira que empreende com a mentalidade de empreendedora no universo digital, você vai ser constante e vai sempre fazer o seu trabalho ali no digital, ok? Tudo bem até aí. Se você é esse tipo de mulher, é esse tipo de empreendedora, o seu trabalho vai ganhando consistência e vai ganhando também visibilidade. Então tudo que você fizer ali dentro do seu espaço digital mostrando o seu trabalho, você vai ter autoridade no que você faz. E autoridade faz com que você venda bem. Outra coisa, existem diversos tipos de clientes para diversos tipos de produto. Isso eu quero dizer para você que nem todo mundo vai ter poder financeiro para comprar o seu produto artesanal. E tá tudo bem, quem quer vai comprar e o cliente certo vai chegar até você. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você está levando a sério o seu trabalho? Você tá entendendo que além de ser uma crocheteira, você é um empreendedor e tem que ter essa consciência financeira? Porque se você não tiver essa consciência de valorização do seu trabalho, você vai vender ele por qualquer preço. E não vai fazer sentido você estar aqui fazendo esse trabalho. Se você está gostando até aqui de tudo que eu estou falando, deixa sua curtida aí para mim. E vamos para a nossa última pergunta aqui desse vídeo, para que você fique aí tranquila na sua mentalidade. E a última pergunta que com certeza aí tá na sua cabeça é Será que vale a pena, Paula, eu fazer o conjunto praiano, o bucket ou até mesmo a bolsa prada pra vender na minha loja virtual, seja no elo ou no Instagram? Olha, enquanto é isso eu vou ser bem sincera, você tem que parar e pensar qual é o seu nicho. Se você faz de tudo, tranquilo, você faz de tudo, então posta de tudo. Gente, me desculpa, mas o cara do ovo decidiu passar agora no vídeo. Desculpa aí, mas se você é uma empreendedora nichada, você vai ter que entender que se você coloca uma bolsa enquanto você faz roupa, não tem muito sentido e o seu, a sua clientela, o seu nível de cliente já está acostumado a comprar aquilo de você, seja no Elo 7, seja no digital Entendeu? Então não vai ser uma venda rápida, imediata, possa ser que seja a passos lentos. E se você quer seu dinheiro rápido, você tem que continuar fazendo aquilo. Então pega coisas que são relativas ao seu nicho. Essa é a minha recomendação. Outra coisa também, para finalizar aqui que eu quero dizer para você... A Prada não trouxe desvalorização. A Prada não trouxe questionamento para sua cliente se devo comprar com você ou não, já que está muito caro. Eu acho que ela vende caro também. Não. A Prada deu visibilidade, destaque a todas as crocheteiras do Brasil. Isso é muito bom, até porque olha. Digital Influência, artistas, passarelas, estão mostrando com mais visibilidade o crochê. Isso para você é muito bom no marketing digital, porque você não está tirando do seu bolso para divulgar o crochê. Então, nós estamos no lucro, nós estamos aí na frente. Se você é nova pela aqui, está gostando de todos os conteúdos, assista os outros vídeos, continua aqui comigo e um grande beijo para você, minha leoa, e até a próxima. Ah, não se esquece de ir lá nas minhas redes sociais conhecer um pouco dos meus trabalhos. Tchau!